Olha só, galera, presta atenção numa coisa. Comunicação não consiste só na linguagem também do que eu vou falar. A comunicação, ela consiste de um processo muito importante, que é o processo de escuta atenta. E a escuta atenta, ela consiste de estar presente no que está fazendo. O Que significa estar presente no que está fazendo? Estar concentrado e vivendo o que está fazendo. Vou te dar um exemplo. Eu não posso aqui no meio da aula, comentando um tema aqui para vocês, de repente pegar o meu celular aqui e ir falando e ao mesmo tempo respondendo no WhatsApp. Por quê? Porque significa que eu nem estou presente na aula e nem estou presente na resposta do WhatsApp. Então a gente precisa e é uma coisa que falta muito para as pessoas no dia, no dia de hoje é presença no que está fazendo. Eu costumo dizer o seguinte: as pessoas normalmente elas não comem hoje degustando o sabor da comida. Elas não tomam banho sentindo a temperatura da água tocando o seu corpo. Elas não estão em um ambiente sentado observando o que está acontecendo à sua volta. A maioria vive pelo menos 80% dos seus momentos de vida presente fisicamente num lugar e mentalmente presente em outro lugar. E isso, sobretudo, faz com que as pessoas não consigam nem viver presente aonde elas estão fisicamente e nem viver presente aonde elas estão mentalmente. Então a coisa é tão maluca, a coisa é tão louca, que o cara não vive o presente aonde ele está e ele não vive o presente aonde ele gostaria de estar. Porque na verdade ele não tá lá, ele só foi lá mentalmente. Então o processo fica louco, ou seja, o cara meio que vive na lua. Ele vive no espaço, porque ele nem tá aqui onde ele está e ele nem tá lá onde ele está pensando que ele deveria ou gostaria de estar. Então a coisa é muito maluca. Exerça a partir de hoje o que eu chamo de poder de presença. Esteja aonde você está. Quando eu brinco com vocês, essa frase parece até uma frase maluca e redundante, né? Esteja onde você está. Parece que as pessoas escutam isso e falam assim, mas como assim esteja onde está? Eu sempre estou onde eu estou. Engano seu. A maioria não está onde está. Está onde gostaria de estar e não onde está fisicamente. Isso é muito complicado. Por quê? Porque isso prejudica a tua comunicação. A tua comunicação passa a, ser, a não ser assertiva, passa a não ser diretiva, passa a não ser impactante se você não estiver aonde você está. Se você não estiver 100% aonde você está. isso começa na né? escuta atenta. Se eu não estou presente aonde eu estou, eu não consigo escutar atentamente o que eu preciso escutar aonde eu estou. Se eu não estou escutando atentamente, eu não consigo exercer uma escuta estruturada. Eu não consigo separar por partes aquilo que eu escutei, o que é e o que não é relevante. Eu não consigo fazer essa distinção. Então, quando eu não consigo fazer isso, eu não escutei direito e eu vou lá e abro a boca para me comunicar, qual a chance dessa externalização verbal ser assertiva? Qual a chance desta linguagem gerar uma relação? E qual a chance dessa relação ser uma relação de confiança mínima? Por quê? Porque o problema nasceu aqui. Não teve escuta atenta. E não teve escuta atenta porque não tinha presença. E não tinha presença porque não estava aonde está fisicamente. Estava fisicamente, mas não estava mentalmente.